Olá senhoras e senhores, Patrick Lopes aqui Hoje eu quero te apresentar esse empreendimento singular em Capão da Canoa Trata-se do edifício Enzo Towers Ele tem a maior e eu considero a melhor infra por enquanto aqui no litoral Temos outros bem bacanas também, outros que são grandes concorrentes Mas ele foi pioneiro nessa infra grande estilo condomínio mesmo, estilos condomínios fechados. Então esse empreendimento, olha o tamanho dessa piscina. Ele é completíssimo, tem esse bar molhado, sauna molhada. Muito bacana mesmo. Olha só, realmente ele quando foi feito, ganhou um grande destaque além do da qualidade, esse empreendimento é da consultora Marina Park, da mesma do Parque Marina Park Aqui a gente também tem um salão de festas completíssimo Então, claro, esse empreendimento são duas torres, tem um número grande de apartamentos Porém, mesmo assim é a maior infraestrutura que a gente tem aqui em se tratando de edifícios né? Da construção vertical mais um pouco de salão de festas agora olha que espetáculo esse salão de festas muito bonito muito decorado observe que o consultor não poupou é completo tem tudo para você usar fazer seu churrasco só para te ter uma ideia eu fiz o aniversário da minha filha de um ano aqui salões de festas que nem chegava perto desse patamar, era 500, mil reais. e aí na época eu paguei 200. Né? Eu morava na época ali, paguei 200 e. Muito bonito. Cinema também a gente tem, completo. A gente vai ter um espaço Kids. Do lado do espaço Kids tem um espaço web. A academia eu não consegui vídeo porque tinha gente usando. Agora a gente vai lá para o apartamento chegando eu tenho alguns empreendimentos alguns apartamentos nesse empreendimento eu já fiz tem vídeo aí no canal se você procura gostou desse imóvel quer ver outros eu tenho mais uns quatro nesse empreendimento todos mobiliados e decorados finamente mobiliados e decorados né são realmente são obras de arte o pessoal fez uma mobília e decoração moderníssima muito atual então vale a pena aí você está procurando imóvel o mesmo que não estiver quer tirar algumas ideias de mobília decoração se inspirar acredito que você vai gostar de todos os vídeos eu tenho também esses vídeos uh, sem eu estar tá conversando aí com vocês então pode ser visto assim também se você prefere só o clipe do imóvel tá o imóvel está à venda eu sou o Patrick aqui, como falei no começo do vídeo, sou corretor. A gente tem ele à venda por milhão R$ reais. É um valor mais elevadinho, mas porque é um imóvel de altíssimo padrão, como vocês vão ver. Vamos dar uma olhada no vídeo, na sequência eu continuo. esse revestimento aí da cozinha é muito bonito eu tive olhando aí na loja ele tem um valor bem elevado mas fica muito bonito é uma tendência aí nessas cozinhas modernas tem esse detalhezinho dourado a gente vê bastante cozinha completíssima pronta tudo funcional esse imóvel vale ressaltar que ele nunca foi usado tá ele é novíssimo olha esse painel 3D com essas luzes indiretas. Tá bacana, né? Olha o efeito que dá, parece que tá saindo da parede mesmo. Olha o detalhe, a gente tem uma chapa, uma painel de madeira ali é o quadro de luz. Esse imóvel ele é frente norte, ele pega o sol da manhã. Então olha aqui esse cantinho alemão. Bem bacana, nem é um cantinho, né? mas é um banquinho. Isso aqui também estão usando muito Aí, atrás do sofá ali observa aquela prateleira né com uma planta caindo assim uma samambaia alguma planta fica bem bonito como eu estava falando ele é de frente para para o norte ele pega sol da manhã agora a gente já estava umas quatro quatro e meia da tarde por isso não está pegando tanta luz direta ele pega da partir da manhã até uma, duas, pega bastante sol e iluminação direta. Tá um imóvel bem claro. Ali a gente viu também de frente para uma praça. Praça hoje tá pegando o nome de Praça do Marina, mas era é uma praça ali na Zona Nova, né? Esse imóvel fica aqui na Zona Nova. Ele é... A gente chama Praça dos Surdos e Mudos, porque tem associação ali. Voltando aqui a churrasqueira, potinha já no jeito, isso aí é muito bom, evita cheiro, evita algum acidente com fumaça do vizinho ali, essa bancada auxiliar aí completa, as potinhas com amortecimento, todos os móveis com amortecimento. isso não é só... Como vou dizer, uma frescurinha, né? Isso dá uma durabilidade maior Porque evita aquelas pancadas do, da porta no móvel, né? Tu esquece, abriu, fechou ali, não vai bater Olha que painel lindíssimo O pessoal usando bastante verde ali para quebrar esse, esse lado mais clean Esse móvel é bem clean, bem suave Os tons ali da mobília e de decoração Tirando, claro, ó contraste ali do verde, o verde se destaca aqui a gente também tem um cantinho, ó. observa que eles usaram ó, mais esse cantinho aqui no, no painel aí do lado que tapa um pouco a bancada Eles usam todos os espaços possíveis para mobiliar, decorar, enfim, dar seu toque ali né, de personalidade do imóvel Olha aqui nesse banquinho LED embaixo, olha a diferença Que faz E uma fita LED, pessoal, nem é tão cara assim Mas Faz uma enorme diferença, LED lá na Bancada, olha Que cristaleira Bonita Umas taças, tudo que está No imóvel, como eu falei Recapitulando, nunca foi usado Está pronto para uso Até a TV tá ligada ali Já, e tudo pronto para uso nunca usado então você pode ser o primeiro a desfrutar né, e aproveitar esse belo imóvel esses móveis elétricos tudo você vai ser o primeiro como se tivesse comprado na loja iluminação também no imóvel né faz uma diferença enorme e esse contraste dessas luzes quentes com os LEDs ali mais cor de gelo, mais brancos, né? também é muito bonito Olha o quarto da, dos filhos Olha, Novamente o LED Hoje, se eu for no mobiliário decorar um imóvel, tem que pôr o LED por tudo Também é... imagina esse imóvel sem o LED já perderia 30% da, do destaque também observa ali o tamponamento que é a espessura das chapas de madeira são bem grossas isso também tem um valor agregado maior no imóvel no móvel né e porque usa mais chapas de madeira e um móvel mais caro com maior durabilidade portas internas de pvc climatizado esquadrias externas de pvc também alumínio aqui nessa suíte olha que maravilha de suíte eu achei muito bonito, uma das suítes mais bonitas aí que eu, que eu tenho visto. Comenta aí embaixo se você achou bacana também. E mais plantas! Essas plantas aí também são legais, né? Que quebra, a gente está num tom de cores aqui, de móveis e mobile mobi de e decoração, aí vem essas plantinhas ali e dá um contraste bem bacana. Oh, mais LED aqui no painel LED lá atrás da cabeceira e vocês gostam de LED e eu acho muito bonito aqui na suíte a gente tem esse é uma janela Estou oh, tô passando trabalho para abrir aqui achei é uma janela com pele de vidro então de cima a baixo ali ela tem as aberturas né no meio e ela tem também as folhas de vidro embaixo, do chão ao teto Fica bem bacana, um visual bem bacana, mas o pessoal de fora não consegue te ver, tá? Olha, um outro visual dessa suíte, aquele roupeiro em L ali, bem bacana Eu vi em alguns vídeos o pessoal falando, não usando o nome roupeiro, usando rouparia Não sei se dependendo, a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala roupeiro mas eu vi um pessoal de fora, de Goiás, as coisas falando rouparia Será que é esse nome mesmo? Aqui a gente vai pro banheiro da suíte Eu nunca tinha visto falar outro, de outra forma e, Enfim, com esse belo visual aqui do living, olha esse visual A gente vai chegando ao final do vídeo Se você ficou até aqui, é porque gostou Então vai lá olhar os outros vídeos, vou deixar no card aí ou na tela final Muito obrigado Se inscreva no canal, comenta, compartilhe De repente algum amigo que gosta de ver esses vídeos Ou quer comprar imóvel na praia Ele está à venda Então é um dois dormitórios com suíte Vaga de garagem de frente para a praça Para maiores informações Vou deixar o meu contato aí embaixo Fique com Deus E até o um próximo vídeo